Quando algumas pessoas saem da nossa vida, o que, que isso pode significar? Qual que é a sua visão quando existem algumas pessoas que são importantes, você está caminhando com elas, de repente elas saem. Como que você, você vê isso? Mandou <risos> você mandou ela <risos> embora. Você mandou ela embora. A sua consciência... Se liga, você... rapaziada, revelações Já. da feira. Você que expulsa, é isso que aconteceu comigo. no meu Sério? a Pessoas saiu da minha vida. E eu demorei dois anos para entender o quê? Que eu mandei ela embora por inconscientemente, porque quando você não está consciente, você manda a pessoa embora porque você precisa evoluir. E às vezes ali eu já esgotei toda a laranja, já exprimi todos os olhos. Mas o se ali não tudo tem mais que nada sim. que nós dois temos que fazer juntos. Então aí eu tenho que mandar que ele me expulse da vida dele. Às vezes vai doer? Pode ser. Mas essa dor, por exemplo, no meu caso, foi o que fez eu rodar dois anos aí pelo universo para tentar achar o porquê que ele tinha me expulsado para eu entender que eu mesma fiz isso. Sim, mas E tá vendo, gente? Se tem algum ex aí, ó, agradece é porque foi você que mandou embora. E depois você uma... vai agradecer isso, porque essas pessoas que você manda, que elas te expulsem, faz com que você... Vá... Por exemplo, eu, quando aconteceu esse processo, eu criei um projeto que chamava A Eleven for Love para dizer para as pessoas continuarem amando. Quando a pessoa termina com você, continue amando, porque você não sabe o que tá lá por trás e porque também... É, esse processo, se você continua amando e continua falando Eu vou melhorar para a gente estar junto, para o melhor acontecer O universo te joga no seu melhor descobrimento Então eu só descobri o meu ser depois que eu continuei amando uma pessoa por mais de 3 anos ainda uhum. amo, sabe? É uma coisa que é amor, não interessa É sentimento, eu não preciso dela estar comigo Eu amo uhum. ela feliz fazendo o que ela está fazendo E eu feliz que uhum. eu estou fazendo Mas é um sentimento que eu tenho por toda a humanidade então esse amor foi o amor mais puro Que me mostrou que só o amor Verdadeiro daquele tipo Saber que o outro é você e que você se ama Que pode transcender e fazer Com que você entenda que ninguém Sai da sua vida sem que você não tenha Pedido para ela se retirar para você crescer, então é o um antagonista maior Que a gente tem é isso. Uau, olha isso Bacana, Sim. acho que muita gente se identificou E gostou dessa resposta aqui Sim. Porque realmente a gente, que nem a gente se compara, né? A gente olha pro outro e fala assim, ah, tá melhor que eu. Foi o que a Ritinha falou assim, de, às vezes, por muito tempo, ela sentiu que o outro estava mais evoluído que ela. Mas é aquilo que você falou durante a, é a está tá assim, Deixando de olhar, né, às vezes, para você mesmo, olhando pro outro. que na verdade, aquilo já aconteceu, não sei, ó, você já evoluiu, por isso que você consegue perceber a evolução. Sim. E também às vezes você fala assim, nossa, mas ele me amava tanto. Você, às vezes, a projeção, né? A gente projeta no outro. É igual aquele negócio. Eu comecei um relacionamento e você criou uma imagenzinha. Um relacionamento perfeito. Você criou na sua cabeça. Relacionamento perfeito é isso, ele gosta de mim assim, ele gosta de mim assado e não sei o quê. Então você criou uma imagem e você se apaixonou pela imagem que você criou. E não pelo que a pessoa é. Você não consegue ver a pessoa. E aí quando a pessoa sai da sua vida, você não entende por quê. Porque você fala, cara, mas ela me amava. Você achava que ela te amava. Você criou essa imagenzinha e você plantou. Pode vir qualquer pessoa e falar qualquer coisa. O que a gente faz, a gente nega. O fulano fala, Sim. não, eu não gostava de você não. só ela gostava. E vira, não adianta. A gente cria a nossa imagem, a gente se luta pela nossa imagem A síndrome lá do narciso, que o Hélio fala né? Então assim, é, você criou a imagem, você criou um amorzinho que você queria E você só amou nessa relação Você estava sozinha e você estava achando que tinha alguém Então uma pessoa que manifestava o que você sentia e está tudo bem E aí na hora que você precisava evoluir, ele deu tchau E você precisava evoluir, entendeu? Você precisava, se você ficasse lá, você mesmo se olhou Às vezes é aquele negocinho que você falou que você teve o um insight ali do seu filho. Um pouquinhozinho que você falou assim: cara, Sim. é isso que eu quero pra mim, no outro dia o cara te manda embora. Sim. E você esqueceu. Foi muito. Você rápido. não entende não nada, você não vê não de onde nada, veio, mas. Um pouquinho mas... assim, entendeu? E acontece.